Go guys. I'm not afraid. We are better team. <laughs> yeah. No, we are losing to ourselves. Yeah, like maybe Sevier is good or too bad. I don't know. No, no I, I don't like Sevier. I, I want Kalista or Draven or Tristana. I will really Draven Yeah, Draven. I can kill, I can kill. Just take yeah. one more, take think, one more. I think, I think, I think. Come back. back, back nice. Ah, ah, I will die maybe. Oh, nice. It's it's nice. kino flash. <laughs> O Voyager, Udier, Udier, Udier. I can cancel Mark. Okay. Wait, can can wait, wait, wait. Can wait, wait, wait, wait. Five seconds, five seconds. I'm looking for. We fight, we fight, we fight, we fight. flash, flash, no, no, first. -nice. Okay. no flash. first. Nice. He died. Odeir, Mark. pegar, pegar alguém. Não flash buff, okay, não flash buff. Okay, okay, okay. Slowly, slowly. Nice. Vem, Nice. Back, back. Eu Fire faço o Herald. É tudo Você pode ir embora, Bot. É mid, olha o mid. matei. Mid, Você matou, pode. Ele é full pressure, Bot, ok? Vocês querem logo mid e Herald, não? Hit, hit. I'm I'm looking, I'm looking, hit Hit bubble, yeah, yeah. Look jinx, look jinx. I can kill, I can oh, kill, I can kill. Ah, dois spells, dois spells. Sorry, sorry, sorry, sorry. Você mata sim, vou dar B. Pega aqui, pega aqui, o TT. Você pega? Pega. Aí tem P top. Ô, TT. Quer matar, não? P. top, Beita, beita. Não, não, tá de a gente tem TP. Comprei alguém? O Dino tem flash, eu acho. liguei o Ghost, tô indo. Dá pra aí, dá pra aí. Slow, slow, slow. Tô chegando, tô chegando. Azinho, aqui. Sem flash. Ó, tá de boa, tá de boa. Não me morro. Vamos tem que ir. Mandeca aqui tá foga pé. Pode, pode. guys. I'm going to I'm going to. Don't worry. These Não, não, não, it's fine. Nice, nice, uh, nice. Uh, mata Ai, não. Okay. Eu vou matar esse cara. Matei. Let's go o side Lucy. Yeah, I'm going, I'm going, I'm going. This is for you Lucy. This kill, okay? Okay. I'm waiting. oh você Let's go, let's go mid, let's go mid. tower doz okay, okay, okay, okay. we jinx we can, jinx nice. we jinx uh, it's it's here, here. back, back. Nice, it. it. i'm fine i'm fine uh, he no, no, out. he no, out. No, nice guys go go go drake go drake drake no no no não não okay. oh, oh, não não não não não não não não não não Jinx. Jinx jinx Jinx. Jinx jinx não não Jinx não não jinx não não não não não não não não Help me, help me, help me, please. I have heavy. Okay. Nice guy. GG mid, GG GG mid. Nice guys. Nice. Yeah. Nice. Relax, so. relax, relax, and then uh, ready for the, next, the songs, game. Yeah. next game now. Nice guys. We nice, nice. Wait, wait a little more. Wait a little I'm going. I'm, I'm going can, right? you can you stun, can you stun, can you stun? Wait, wait, wait, wait. Wait, wait, wait. wait, wait. Stun, stun, stun, hell's, okay. bot, hell's bot, bot. Let's go. Let's go, let's go. Use your stuff, first. Ah, eu tenho, eu tenho Tower. Nice, carioca. Nice, nice, nice, guys. Nice, yeah. nice. Maybe deva o Drake. Reset yeah. and help e ajuda, bot não. No flash, vou decair só. no flash. You can pressure me to 3 Ah, o no top side, Django. A quem vou me deu? You can bait, you can bait. Vai baitar A quem a quem a quem Look o look UG no flash. Lúcia no flash, Lúcia no flash, que o Lúcia? O Django, I can't go more, I can't go more. I can't go more. I can't go more. I can't go more. I can't go more. I'm fine, I'm fine, I'm fine. So. Jinx ult is over. Cuidado, care, lose more. Uh, Tyler, to me. Yeah, just, Mordekaiser. just fuck with more Dekaiser. Just fuck with more Dekaiser. Just go tower. Just go tower. I can play bot. Just go tower. Back, back, back, back, back, back. back, back. back, back. Okay, Jinx me, Jinx me. Nice, nice nice, nice, nice, nice. They'll drop the Herald maybe. but. I nice Just play, just play. They will share, they will share. Doesn't matter. I need a recall, guys. They don't have 15. Okay, get free plates, guys. Free plates. Ok. Eu não posso ver o toque, eu acho. Eu vou tentar olhar o Drake. Eu quero ver o Me Ele Eu posso ajudar, talvez. Estou indo, mas aqui, Kill Hell. No, no, no. Back. Back, não, no, no, no, no. I'm fine, I'm fine. um kill I'm volta. Estou bem. Estou mid, bem. flash. Estão low, okay. Hell no ult. Look, não look ok? Yes. Look here, guys. You still ok? fight. não ult. Lucifer está longe. No okay, uh, come no back. Ah, tem mais de cada novo. I'm fine, I'm fine. You hell, you hell. Nice, look who's here. Nah, nah, we're nice. in, we're in here. We, we, we. I've got three. No flash. No flash, Lucio. Nice. No one flash. Flash. Flash. Flash. Flash. Flash. flash. They, they so don't have flash. flash. Now. now, just back. Nice. Okay, That's okay. Fine. fine. Nice trade. Uh, my bad. I, I'm just fine. I just go. Uh. Make them yeah. come, make them come. Nice, nice, nice. Ah, help behind. Yeah, I'm fine, I'm fine, I'm fine. Aquele Luke, D. Agora? yeah, yeah okay, sim, sim. Let's go, let's go. é Vamos? na última. Ai. Que Front, fine, I'm fine. dragon, dragon, dragon, dragon. dragon, dragon. <laughs> não tem mais, não tem mais. 10 sec. Focus fight, guys, não? Help here, help here, help here. Finish the Dragon, guys. Nice! Tô in, tô in. Estou terminando, Drake. Vamos para o Battle? Você pode resistir para o Battle? Ah, não, não. no não sei. Vamos para o Battle agora, vamos para Battle. Vamos para o Battle, vamos go Battle, vamos para o Battle. Uh, no, no, tippy, uh, <laughs> nice. <laughs> battle nice. nice, nice <laughs> Oh, quase morreu, olha. Ah, eles flank. I'm moving. Está Jinx está fora. é muito low, Lúcia é muito low. Rouba lá todo um mundo, rouba lá todo um mundo. Mkini uhum. me Mkini morde, Mkini morde, guys. Ok, aqui vai eu? morrer aqui. Nice, yes. finish, finish, finish. Oh, nice, nice, nice. Não fique em choque não, que a merda tá voltando toda, filho A <laughs> ah, <laughs> é ah, é real, real, real. real nasceu, hein, mano. A hein, mano. Ai, o Rika e o Pipe. Não, não, just finish, just finish, just finish. E tower, Alright. Let's focus. Guys. Right, Eu no banheiro. Maybe Kaiser are not Fresh, crazy man. to open all guys. What, like... Kaiser. Maybe Kaiser. Fresh. No. Eu acho que vai ser Kaiser open, Why? the same Não yeah. yeah. Not today. Yeah. bam. <laughs> <laughs> <laughs> Maybe Kaiser open. Maybe Kaiser. Maybe Kaiser. 50%. 50%. I <laughs> know. <laughs> yes I guess no if they open I just pick Kaiser, right? Just oh, blind, oh, just speak. Just be... Guys, guys, They will be a Karin body spine. Just speak, guys. Just give it to Kais, guys. Yeah. yeah, just speak, oh. yeah. guys. Okay. What is really low HP? Red no close. Ah, oh, Rob, eu queria buscar, tô indo, tô indo. Ah, tô indo. TP top, TP top, vocês okay, comentarem mais. Não consigo mais. agora, não consigo agora. Tem tem tem tem só tem morre, eu acho, mano. Mata esse cara, mata esse cara TP, TP, TP, tô meio low, tá? Tô meio low, tô meio low. Mata o Karin, matou a Não tem flash, não tem flash, a gente mata. Nice cara É. Tá a mata, mata. Nice. Dá para dar esse cara nice. também, dá para dar esse cara também. Eu I's, He is He going guys. I's heading going back yeah, now. going titi, É, I'm fine, I'm fine. o Ele vai morrer, pô. Nice então flash. flash what the fuck então flash. flash nice guys nice guys nice, window. Nice, guys, nice. nice window nice window nice window and nice <laughs> no cleanse no cleanse okay? I, i have cannon yeah this guy no have no cleanse mid and adc ok I, i'm behind, We can punish you can no, punish you can punish see, guys see. guys let's punish, let's punish ok no cleanse so deep so deep guys so deep no tão deep é, que ex Okay, ex Easy, Easy. pego pego pego lo que ex mais quem vai fazer quem vai fazer vai fazer Eu pego, pego, pego. vai fazer vai fazer vai fazer vai fazer vai fazer vai fazer vai fazer vai fazer vai fazer fazer vai fazer vai fazer vai fazer vai fazer vai fazer vai fazer vai fazer vai fazer vai flash wait, I can't fight, I can't fight. Look aí, troquei, Aatrox, troquei o win. Aatrox, Aatrox? Back, back, back, back. Aí está. no no flash, I, Adinoclux, back. Adinoclux, Adinoclux. Adinoflash. Adinoflash. I back, I back. flash, flash, não? Ah, 1 h I recall, I recall guys, be yeah. careful, my bad. Just hit tower I and back. Ai, quem tiver um bot, guys, valeu, guys, thank. Pode ser, pode. eu, eu, damage. É quero que te join. Eu quero que te join, ult. Uh -huh. Keep doing. Não precisa. Ele mesmo, né? Não precisa. Eu quero ir Eu quero ir fight. ult. Eu Eu ult. Eu quero ult. Eu no Eu no ult. Eu quero ir no ult. Eu quero ult. quero quero ult. Back back, back, back, back. No, Flash o flash o robô okay. I Eu tenho TP, eu TP Recon, TP, reconho uh -huh. TP Eles recon estão oh, they're eles really they estão flash. Tem o Ó Tem, tem, tem Bar de aí ult em 5 seconds. Onde Ó, ult, Noite, ult, hell. No ult, Que up Nice! Que nice. nice. nice. o oh, oh, guy, que this, this guy! She she she Tá achando que tá ganho! GG p**** É GG mesmo? É, é, é, puxa, só Icarin, só Icarin, GG velho Only Icarin alive, Only Icarin alive Ah! 그래, oh, vậy, oh, no, no, no, focus Tower Oh, não, não, não, Focus Tower, Focus Tower GG, I have demolished, I'm really strong tower Nice, nice Focus Tower Ignora, ignora, ignora, ignora Nice, guys! Caralho, fogo f**** É nóis, c**** Sog, é <laughs> essa, mano! Vai tomar no um c*****! <laughs> <laughs>